E aí galera, beleza? Aqui é o Jefferson e este é mais um vídeo para o DM Channel Então, neste vídeo fazendo a continuação dos três unboxings do, desse dia né? Que, pra quem não sabe, hoje é dia 26, se eu não me engano Bom, então vamos direto ao ponto que é o próximo pacote Esse é o último, ele é branco, diferente dos outros Então vamos abrir ele aí Então pessoal, temos aqui uh, uma duas, três placas conversora de tensão, certo? Então, aqui estão elas, deixa eu abrir a embalagem. Uh, eu não lembro mais a especificação dela, vai estar aí embaixo. Mas, hum, se eu não me engano, é de 9 a 32 volts, esta placa aqui, para conversão 5 volts. Então, é para ficar bem, é para ficar uma tensão estável, certo? Hum, bom, era isso aí. Então, pessoal, era isso aí de unboxing por hoje. Né? Uh, acredito que também não vai ter outro vídeo além uh, sem contar que hoje não tem como porque vai demorar bastante tempo para ser upado esses três vídeos mas espero que tenham gostado certo então é isso aí uh, para quem não se inscreveu ainda se inscreve no canal comente uh, aí embaixo o que gostaria de ver aqui no canal que eu vou fazer né? e um bom final de semana a todos certo e até o próximo vídeo Falou!